Já era de se esperar, mas agora é confirmado o Kang no CM. Mas e aí, você conhece o personagem? Sabia que ele tem várias versões nos quadrinhos? E sabia da ligação dele com a Wanda? Não, sem problema. Vem que eu já te mostro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Meu nome é Cesar Vilauba e sejam bem-vindos ao Revolta Nerd. Kang é o personagem do momento no CM? Ele era esperado desde Homem-Formiga e Vespa, quando tivemos um breve vislumbre de Cronópolis no mundo quântico. Agora com a série do Loki, foi aberta uma brecha para o UCM mostrar diversas aparições ou menções ao personagem. Não confundam, aparecer ou ser mencionado não significa que ele será vilão desses filmes. Mas provavelmente ele será o grande vilão dessa nova fase da Marvel. Misturaremos a linhagem cronológica do universo da Marvel com a ordem de lançamento. Por se tratar de viagem no tempo, muita coisa lançada recentemente se passa antes de algumas histórias que foram escritas primeiro, então vamos para o vídeo. Kang o Conquistador nasceu no século 30 na Terra 6311 onde a humanidade nunca entrou na Idade das Trevas a Idade das Trevas é um meio pejorativo de chamar a Idade Média um período do século IV até o século XV por mais que gere discussão entre os historiadores na Marvel a Idade das Trevas foi um período que quase não teve evolução e sem esse período de trevas a sociedade que Kang vive é pacífica e altamente tecnológica seu nome verdadeiro é Nathaniel Richards Pera aí, você achou mesmo que Kang era o nome dele? Kang só é seu nome de vilão. Seu nome é o mesmo de seu antepassado, que também se chama Nathaniel Richards. Você pode perceber a semelhança com outro personagem, Reed Richards, do Quarteto Fantástico. Essa semelhança não é à toa, Nathaniel Richards é tanto o pai de Reed quanto o antepassado de Kang. Então mesmo bem distante pode-se dizer que os dois são da mesma família. Algumas informações podem levar a crer que ele também é descendente do Doutor Destino. E ao longo do tempo, Kang teve diversos nomes, então hoje vamos falar deles. A primeira aparição de Kang foi em Quarteto Fantástico número 19, em uma história do Jack Kirby com o Stan Lee. Sua primeira aparição não foi como Kang, mas sim como Ramatute. Kang odiava seu tempo, e ele queria estar em guerras e aventuras. Então vasculhando os escombros de uma mina abandonada, ele encontra instruções e peças para montar uma máquina do tempo que ele faz no formato de uma esfinge. Seu reinado no Egito não durou muito, já que o Quarteto Fantástico expulsou ele de lá. Pode ter alguma menção a Ramatucci no filme dos Eternos, já que vai mostrar eras de evolução. Depois dos acontecimentos como Ramatucci, Kang tenta voltar para sua própria era. Mas por conta de uma tempestade do tempo, ele foi forçado a aparecer na era moderna da Terra 616. A Terra 616 era o universo principal da Marvel. Adaptando para a série do Loki, ela seria a Linha do Tempo Sagrada. Em um Encontro com o Doutor Destino, o Destino aconselha a Kang a abandonar seu disfarce de Ramatute e assumir um disfarce semelhante ao do Destino, algo mais moderno, e assim nasce o Centurião Escarlate. Em Vingadores Anual número 2, ele volta no tempo e coloca os Vingadores Antigos contra os Vingadores Atuais. Em resumo, quem acaba perdendo. Ao tentar voltar para o seu tempo, Kang acaba indo parar no século 40. Um tempo devastado pela guerra, onde bárbaros lutavam com tecnologia de eras passadas. Uma tecnologia que eles não sabiam como funcionavam, mas Nathaniel Richards sabia. E é aqui que ele cria a identidade de Kang, o Conquistador. Como Kang, o Conquistador, sua primeira aparição foi em Vingadores número 8. São tantas histórias que envolvem o um personagem Que não vamos conseguir entrar em detalhes das principais Mas entre suas idas e vindas no tempo Kang acabou criando variantes de si mesmo essas variantes dificultam saber qual Kang é qual. Em Vingadores para Sempre, um Kang em particular referiu-se a si mesmo como Prime Kang. Embora ele mesmo tenha admitido que não tem certeza que ele é o Kang principal. Assim como explicado na série do Loki, os Kangs criaram um conselho de Kangs. Ele era um cientista e descobriu que havia universos sobrepostos ao dele. Ao mesmo tempo, outras versões de nós descobriram a mesma coisa. Naturalmente, elas fizeram contato e por um instante houve paz. Uma paz narcisista e autocongratulatória, mas uma paz. Nos quadrinhos, o Immortus usa esse conselho para acabar com os Kangs divergentes. O Prime Kang estava no conselho junto com outros dois Kangs aí, você tá China até aqui e nem se inscreveu, nem curtiu o vídeo? Se eu fosse você, faria isso agora mesmo. Só que no Revolta Nerd você tem informação, sem enrolação. Immortals é o Kang que foi apresentado em Loki. A primeira aparição de Immortals foi em Vingadores número 10. Isso mesmo, duas edições depois do Prime Kang. Assim como na série, ele vive no limbo. Mas nos quadrinhos ele meio que trabalha para os Guardiões do Tempo, vigiando as anomalias que suas outras versões fazem no tempo. Ele é um ponto fixo no tempo, ou seja, independente do que Kang faça para mudar seu futuro, Immortus sempre continuará a existir. Uma informação importante sobre Immortus é que na saga Atos de Vingança, ele permitiu que diversos vilões atacassem os Vingadores. E isso resultou em um Wanda criar uma série de realidades alternativas. É muito legal ver o Immortus podando outras linhas do tempo. Como, por exemplo, a Terra 78.912, onde a Inglaterra da Rainha Elizabeth I é colocada no governo de Maria, Rainha dos Escoceses. Ou a Terra 9002, onde Abraham Lincoln nunca morreu. Essas e outras linhas temporais nos faz questionar se algo que é considerado tão pequeno tivesse acontecido. O Imortus consegue acabar com o Conselho dos Kangs e acaba deixando o Prime Kang louco. Isso fez com que Prime Kang ficasse no limbo por um tempo. E com ele longe, outros humanos e alienígenas assumiram o nome e o traje. Esse ficou conhecido como Conselho de Kangs do Tempo Cruzado. Nos vídeos de análise da série do Loki, já falamos da saga The Terminatrix Objective. E nela, Kang manda a Lyoth acabar com todo esse conselho. Assim como vemos na série do Loki. Transformei a Lyoth em arma. E encerrei, eu encerrei a guerra multiversal. Algumas curiosidades do Prime Kang é que ele criou a cidade de Timely, em Wisconsin, e a empresa Timely Inc. Para quem não lembra, o estado de Wisconsin aparece no segundo episódio de Loki, onde temos a Feira Renascentista. Referência? Diz aí o que você acha nos comentários. Ambas criações de Kang podem aparecer nos filmes da Marvel, assim como a Roxxon vive aparecendo. Vou falar só até aqui. Esse Kang é o que vai ser o principal vilão da quarta fase da Marvel. Se vocês quiserem se aprofundar mais no Prime Kang, recomendamos ler as sagas Citizen Kang, Terminatrix Objective e Dinastia Kang. Em algum momento, Prime Kang volta no tempo e decide começar a conquistar as linhas temporais mais cedo. Ele fala com sua versão mais nova. Isso acontece em Os Jovens Vingadores de 2005. O Kang jovem acaba fugindo para o nosso tempo e se torna um rapaz de ferro. Tentando falar com os Vingadores, ele descobre que os Vingadores não estão mais unidos por conta dos acontecimentos de Vingadores à Queda. E isso resultou na criação dos Jovens Vingadores. Imagina só você adolescente, acaba de entrar em uma nova equipe e de cara já tem que derrotar o próprio Kang. Que por várias vezes já fez Os Vingadores de Gato Sapato. O Rapaz de Ferro teve um relacionamento com Cassandra Lang. Se você acompanha o CM, sabe que esse nome não é estranho, né? Isso porque ela é filha do Scott Lang, o Homem-Formiga. Em Vingadores a Cruzada das Crianças, Cassie acaba morrendo. E isso faz com que o Rapaz de Ferro volte para o seu tempo revoltado com os Vingadores. Com o tempo, ele se torna o vilão conhecido como Kid mortos Mais tarde, se torna Ramatute, Centurião Escarlate e por fim, Kang, o Conquistador. Pode-se dizer que o Kang, assim como em mortos, é um ponto fixo no tempo. Já que mesmo quando ele mais novo tentou mudar seu futuro, não conseguiu. Por fim, em totalmente novos, totalmente diferentes Vingadores de 2015, quem aparece como o Sr. Griffon? Já falamos desse personagem no vídeo análise do quinto episódio da série do Loki e sobre o quadrinho no vídeo sobre o Capitão América 4. Se você não viu ainda, vai lá ver. Deixaremos o link dos dois vídeos no card. Basicamente, o Sr. Griffon é o novo dono da Torre dos Vingadores, já que o Tony Stark vendeu no final de Homem-Aranha de Volta ao Lar.